I feel like I'm breaking, but I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling this place. I keep going down, down, down, to many years going by. Hey censuradas, bem-vindos a mais uma viagem. Hoje aproveitamos o carnaval para fazer uma road trip a Campos do Jordão. Uma cidade de São Paulo, que é considerada a Suíça brasileira por conta do seu estilo e arquitetura. Agora vem comigo que eu vou te mostrar os melhores pontos de campos. Vamos lá! I keep going down, down, down. nossa primeira visita do dia é aqui no Parque Amantiqui, Jardins que Falam. Uma propriedade privada que abriga oito setores com jardins, trilha, labirintos, estufa, lareira, várias paisagens incríveis. Setor verde que era o mais esperado pela gente por causa dos labirintos. Tem dois labirintos, esse aqui que não dá pra se perder porque é de grama e tem um lá que a gente vai entrar agora. Vocês vão com a gente. Pra entrar aqui no parque, é, o valor é R$ reais é inteira. Da direita estacionamento, mas nem sempre tem vaga. E o percurso é de 2 a 4km, você demora mais ou menos uma hora e meia pra fazer. Agora vamos lá. Se a gente consegue sair do labirinto, a gente vai ficar presa lá pra sempre. Se ficar, a culpa é sua. When you feel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 galera, essa aqui é a Vila Capivari, o centro turístico da cidade, é o lugar onde tem a maior concentração de bares com música ao vivo, restaurantes, galerias, né, que são esses shoppingzinhos pequenos de bairro e também a maior variedade de lojas, seja de roupas, de couro, enfim, do que vocês quiserem encontrar. Com certeza é a melhor opção do que você fazer de noite se você está turistando por aqui. A gente veio para cá ontem, jantamos aqui. E hoje voltamos, decidimos voltar um pouco mais cedo Pra ver o lugar tanto de dia quanto de noite Porque das duas formas é muito lindo Agora vamos lá aproveitar essa night, hein?